-venda. Os cara vai lá e sempre, sempre, sempre, sempre, quando vai lançar um jogo, os cara me caga 79 edição diferente do jogo Tem o um jogo padrão, aí tem o um jogo premium, tem o um jogo ultimate, aí tem o um jogo versão Tony Ramos Tem um <risos> bilhão de versão do jogo dessa porra, tá ligado? E os cara sempre tenta dar um bônusinho merda pra justificar o aumento de 200 pau Aí o que acontece? Eles fazem isso né, com a galinha de ovos de ouro dele, que é o FIFA os cara vão lá, vende a versão Ultimate do FIFA quase o dobro do preço pra dar uns bonuzinhos para pros otários lá comprar. E aí quando chega a hora de realmente dar o bonuzinho Mequetref o que, que a EA faz? Ela dá uma safada e tenta voltar atrás. E retirar o bônus É exatamente o que os caras estão fazendo agora E agora os caras estão sendo detonados E não é à toa Porque porra, você quer me vender versão ultimate aí pelo dobro do preço é? E nem quer entregar o que tá prometendo Tem que se fuder mesmo é? Tem que se fuder mesmo Não, é absurdo Não, e inclusive eu quero deixar registrado aqui Que nesse exato momento a maldição da central está acontecendo Porque faz umas duas semanas aí que eu fiz a besteira lá Eu já quero deixar registrado aqui que eu fiz um vídeo falando bem da EA, porque a EA fez uma Incrível. coisa boa. E aí a galera nos comentários naquele vídeo falou, <risos> White, seu bosta, daqui uma semana aí vai estar tá fazendo merda. A maldição da central de ter feito, cara. Não... Nem uma semana deu. Cara, é absurdo. <risos> né E inclusive fazia já um tempo que a EA não fazia uma besteira. Mas eu acho que não é nem por causa da EA. É por causa da indústria que está um pouco lenta, né os games que estão... É, tendo poucas notícias sobre games E aí a EA acabou tendo aí Um, um hiato né, de besteiras Mas agora a gente já tá vindo como? Firme e forte novamente Em busca do tricampeonato no final do ano De pior empresa do mundo dos games <risos> Cara, se tem uma coisa que nunca vai te decepcionar É em te decepcionar <risos> Pode ter certeza Que eles sempre vão encontrar Caralho, uma maneira né, De te fuder, de te botar de quatro e enfiar o braço inteiro no seu cu Que é o que estão fazendo aqui com a galera do FIFA Olha só, para você que não tá entendendo essa questão de propaganda enganosa, essa questão de Ultimate Team, né, essa questão de versão Ultimate é o seguinte. Em breve, né, a gente já vai ter o FIFA 2022, a única garantia é que vai ter um novo FIFA, né? E aí, tem, como eu falei, tem um bilhão de versão. tem a versão padrão, aí tem a versão Champions, aí tem a versão Ultimate, aí tem a versão tua mãe de 4 Porra, tem versão pra caralho, viada, essa porra E aí o que acontece? Os caras dão os um, um trinquitinhos ali, umas viadagens, pra tentar justificar o aumento de preço né? Uma dessas viadagens, né? por exemplo, a versão Ultimate, que é a mais cara de todas né? é, Vai ter uma série de bônus, incluindo acesso antecipado de 4 dias ao jogo E uma nova ficha que está sendo debatida bastante, que é a questão Jogadores Want to Watch Esses jogadores Want to Watch... Seriam jogadores que agora se encontram nessa fase de transição do final do ano De 2021 para 2022 E que em tese vão trocar de times na vida real né? A gente sabe que no final do ano, vira e mexe, os clubes estão renegociando jogadores Estão negociando por novos jogadores E a gente sempre tem mudança né, de, de jogador para outras equipes No caso, o One to Watch seria um sistema em que a EA, né, quando você comprasse a edição Ultimate do FIFA 22, te daria a oportunidade de você ver a lista dos jogadores que se encontram atualmente no On to Watch, você poderia ver quais os jogadores que estão sendo negociados por outras equipes, os jogadores que estão sendo observados pelos executivos por aí, que os jogadores que provavelmente vão sair das suas equipes e vão para outras. E o que acontece? Você teria a oportunidade de selecionar um desses jogadores... E mandar pra sua equipe do FIFA Online. Mandar pra sua equipe do FIFA Ultimate Team. Porra, isso daqui pro jogador de FIFA Online é um sonho. Porque a gente sabe que os caras gastam literalmente milhares e milhares e milhares de dólares e reais pra abrir boxinha, para abrir né, os pacotinhos lá do FIFA Point do caralho para tentar montar uma equipe boa, só com o jogador pica, só com o jogador decente. Então, porra, já pensou você já começar o, o, o novo FIFA, já com o, o, um, pelo menos um Sim. jogador que em tese tá sendo procurado, que tem algo que provavelmente vai mudar de, de equipe? É a sua oportunidade de selecionar a dedo qual jogador tu quer na sua equipe. E isso já é uma grande diferença, porque até então, 100% quase do, do, do FIFA Online é baseado em que? Em aleatoriedade, é baseado em sorte, é baseado em você gastar dinheiro às cegas na porra do cassino da EA e rezar pra cair um jogador decente. Agora não, é só você comprar a edição Ultimate, custa o olho da cara, dobro do preço pela mesma merdinha do jogo e você ganha um jogador a sua escolha. <risos> você viu escolha. os preços? Só, só um parênteses aqui. A versão aí que você tá falando, a Ultimate, tá 500 reais tá? Na PSN. 500 reais. A versão base, né, do PlayStation 5 tá 338, tá? E no Xbox também tá esse preço, 300 reais. Então, assim, porra, absurdo, né, velho? É muito caro por uma versão que vai te dar algumas coisinhas a mais aí. Inclusive, eu fico impressionado com as pessoas que compram essa versão. Será que realmente elas falam, não, eu, eu preciso comprar essa versão mais cara. Eu preciso dessas... Mini coisinhas que eles estão dando aqui. É absurdo, cara. É absurdo. É como eu falo: tem trouxa pra tudo, até pra comprar essa porra. É o cara vê um benefíciozinho desse aqui vai vir e vai falar: Agora é a minha hora de brilhar, agora o cartão vai estralar! É eu comprarei o Ultimate tinha aqui, terei o cartãozinho, a minha escolha. É, o, o mais triste é que a Yay tá fazendo aquela parada, né? De fazer a versão dupla na versão Ultimate, né? Porque se você compra a versão base do jogo Você, por exemplo Comprei no Playstation 4 Você não tem pro Playstation 5 Você vai ter que comprar de novo depois E eles fazem o que? Eles botam a versão PS4 e PS5 Junto na versão Ultimate Aí você compra a versão mais cara pra ter os dois Mano, é absurdo, velho não, não dá, velho É a escolinha da cara dá, É a escolinha véio. daí em como te tratar que nem um merda E, e ainda vai ter otário que vai defender e ainda tem otário que vai lá e defende os, os arrombados eu tô, fal tô falando, eu tenho otário, eu tenho trouxa pra tudo Até pra pagar o dobro do preço nessa porra desse FIFA Que é a mesma merda todo santo ano Mas vamos lá, eu não tô aqui pra, pra falar dos gadão da, da, da, da EA Não tô aqui pra falar dos gadão do FIFA Tô aqui pra falar, né, sobre né, o chute nas bolas que aí deu Por quê? Agora você entendeu todo o sistema aqui do Watch. Agora já entendeu toda essa premissa, né Cara, o que que me aconteceu? Olha só que maravilhoso no último dia 18 de setembro, a EA foi no seu Twitter oficial e mandou aí um, um, um, uma notícia aqui, mandou uma informação aqui, que foi sem igual, cara, que é o seguinte... Abre aspas. Fomos informados de que havia algumas informações conflitantes compartilhadas em torno do bônus de pré-encomenda Watch. Em particular, um artigo de ajuda da EA que mencionou um tipo incorreto de pacote Want to Watch. Desde então, atualizamos o artigo para refletir com precisão o bônus de pré-encomenda correto. Em outras palavras. Alguém botou ali errado e agora a gente atualizou. Dá uma olhada aí no nosso artigo pra você entender, né, o que mudou. E aí você clica pra ver o artigo dos bônus, né, do, do FIFA 2022. Cara, eles simplesmente falaram o seguinte, ó, tava errado, era erro de, de, de, de escrita ali. Galera, você vai comprar a edição Ultimate, você vai pagar o dobro, você vai ser um trouxa, mas... Você vai ganhar o One to Watch. Só que tem um Big, porém, você não vai poder escolher qual que é o jogador, tá? <risos> mano, vai ter, Lute tipo, box. alguns jogadores. Vai ter alguns jogadores lá. Só que qual jogador você vai ganhar, só Deus sabe. Como o Ed falou, vai ser uma loot box. Vai ser um jogador aleatório. Você não vai ter a opção de escolher o jogador. Então, você ainda vai ter ele, mas você não pode escolher qual. Tipo, cara mano, a, a gente tá, já tava cara. questionando as pessoas que compram isso. Mas vamos supor... Que é uma coisa normal, né? E a pessoa viu essa versão e falou Opa, eu vou pegar isso aqui porque eu vou ter um jogador Já no início da, da compra Eu já vou começar na frente de todo mundo Eu vou pro online e vou estar tá na frente da galera E aí o cara comprou por causa disso Por causa que ele podia escolher qual jogador ele ia ter Se ele queria um atacante, se ele queria um meio de campo E aí? Aí, aí mudou, do nada E esse cara vai receber reembolso? Esse cara vai receber alguma coisa? Se, se ele for lá agora e pedir reembolso ele consegue? Será que ele consegue? Porque isso aqui é propaganda enganosa, tá ligado? Tipo, você prometeu uma coisa e não tá cumprindo, você modificou. E outra, o que que custa aí deixar o cara escolher? O cara já tá pagando 500 conto no jogo. Ele tinha que, sei lá, mano, escolher uma visita na EA, tá ligado? Um tour lá, tá ligado? Por pagar 500 conto. Tipo, mano, que absurdo. Eu devia até dar dois personagens pro cara, velho. É muita grana, velho. Eu acho maravilhoso, tipo, quando os fãs encontram uma pequena brecha que realmente vai dar um benefício pra eles, que eles realmente vão poder escolher alguma coisa no jogo deles, não. aí ele fala, gente, desculpa o é um erro nosso, é lootbox também, seu trouxa. Quando você compra o Kinder Ovo na vendinha, você não pode escolher o que tem dentro, né? Pelo amor de Deus, Ai. vamos respeitar aqui, né, cara? E aí tem seus princípios aqui da lootbox, tem que ser sempre aleatório, é a mecânica de surpresa, né? Como é que eles cara, falam lá no. Ridículo. Como é que eles falam lá do, do Star Wars Battlefront 2? Você vai ter um, um sentimento de orgulho aí. E... Quando você completar. Pô, exato, cara. exato. Pelo no amor de Deus. Cara, fantástico, fantástico. É óbvio, é óbvio que depois de um monte de trouxa que foi lá e comprou edição edição Ultimate ler isso, é claro que os caras ficaram putos. É claro que a galera ficou revoltada. E com motivo. Né? Imagina você gastar, como a Ed falou, 500 pau pra comprar a porrinha do joguinho de futebol. Que é a mesma merda todo o santo ano. E aí você, em tese, só comprou a edição Ultimate de 500 conto pra poder selecionar um jogador ao seu gosto. Pra sua equipe do online. E aí você descobre depois que aí vai lá e ele fala: Não, não, não. Pensando bem, não vai ter, não, tá? Você vai. É, é box Vai ser randômico. Mano, você acha que o cara ficou feliz? É o que, o que mais teve gente aqui, puta. Não tá escrito, cara. Você vê. Né, os comentários desse post aqui daí no Twitter. Cara, são centenas e centenas e centenas de comentários, de pessoas revoltadas, retweets, mano. Todo mundo zaralhando a EA Games. Porque realmente teve muitas pessoas que só compraram a versão ultimate por isso daqui. E agora, o que vai fazer? Isso daqui poderia ser considerado propaganda enganosa? Eu tenho certeza que em muitos países, talvez. E aí, como o Ed falou, vai dar reembolso? E se o cara não perceber isso daqui, não ver isso a tempo de pedir um reembolso? Nem todo mundo assiste vídeo da Central e nem todo mundo tá acompanhando a EA e FIFA no, no, Twitter. No, no Twitter. Então assim, e o cara que comprou, esqueceu, tá trabalhando ou tá no colégio, ou tá, tá na puta que, que de pariu. Tá achando que vai escolher depois, né? Tá achando que vai escolher quando chegar o jogo, já era. E ele não pode mais pedir reembolso. Cara, então assim, tem muita merda aqui atrás, entendeu? Foi uma cagada colossal da EA A galera tá hateando eles com motivo Na boa, isso daqui é só mais uma das milhares de situações que a gente vê a EA Sendo extremamente babaca, cuzona, escrota com seus fãs, escrota com os gamers A gente vive falando, abre o olho pelo amor de Deus Que mais tem aí é, é situações em que a EA é, utiliza da sua, da sua comunidade Pra ganhar o dinheiro de maneira injusta, cara os, os próprios FIFA Packs, o preço do, do, do FIFA, uhum. o preço dessas edições O fato de que você não tem upgrade pra nova geração Se você não pagar a edição de 500 pau Pô, você tá pagando por dois jogos, velho é. Que porra de upgrade é esse, saca? O jogo que é reciclado todo o santo ano o conteúdo, Cara... Tem gente que acha que a gente tá falando absurdo aqui dizer que é reciclado Mas realmente, é, a gente bota na é tela pra você que A versão do Switch é a mesma do ano passado Literalmente tá? Então não é absurdo. E, e as outras versões aqui dos consoles, né? Playstation 5 e tal, ele só muda os jogadores. Ah, mas agora a gente implementou um novo passe. Cara, é o mesmo motor gráfico. É as mesmas coisas, só muda as skins, só muda os jogadores. Tá ligado? É só isso. Vocês sabem que é assim. E, e, e acho que no fim, o que mais irrita a galera e também mais me irrita é que toda essa putaria, toda essa viadagem que tá rolando com a porra dos bonequinhos do FIFA... É por causa disso, cara. É por causa de bonequinho no online do FIFA. Eu te pergunto, essa porra aqui não é, um em tese, um bem digital? Não é só, tipo, um, uma série de uns e zeros ali em, em scripts no, no joguinho? Qual que é o problema? Qual que é o problema, na moral, daí liberar no FIFA 2022 pra galera escolher o personagem? Não, não tem... Vamos chutar... Vamos chutar aqueles eles e falar Não, realmente, o erro foi nosso A partir de hoje, todas as compras do Ultimate Não vai dar pra escolher Mas se você comprou até então, você pode escolher Mano, libera pra galera que já comprou Poder escolher o personagem Poder selecionar um jogador Qual que é o problema, sabe? É isso que me quebra É que tipo, aí fez um erro Mas ela pode consertar esse erro Dando o que ela prometeu Entregue ao público que já fez a pre-order O que eles estão esperando Não é tipo... Os caras anunciam uma versão Ultimate e quem comprou a versão Ultimate vai ganhar, sei lá, uma estátua do Cristiano Ronaldo é, de 4. Foda-se. Eles não prometeram isso e aí dois meses depois eles viram e falaram, caralho, guys, são muitas edições Ultimate, não vai dar pra produzir todas as estátuas do Cristiano Ronaldo de 4, a gente vai ter que cancelar as estátuas. É que, é é, que tipo, a estátua algo... custa dinheiro pra fazer, né? Dar o personagem Exato. no jogo, não. É isso. Exato, <risos> não é que nenhuma estátua que tem limitações físicas e problemas, tá ligado, de entrega, de delivery, de produção, não, é, é, é um item digital, é um bonequinho no joguinho online, seu filho de uma Mas puta, lembrando que se eles... entrega, Mas porra Mas se eles tivessem prometido uma estátua e depois tirado, mesmo assim eles iam no mínimo ter que dar reembolso, né é, é óbvio Não, mas... É óbvio Mas o, o tapa na cara é, é maior é... Porque, de novo, é só eles liberarem E nem se os caras liberam, porra Não, e, e, e é por isso que o FIFA nunca vai ver meu dinheiro né? eu, eu, eu, eu gosto de futebol Eu vejo futebol toda semana Eu vejo o jogo do Grêmio todos tá? Eu sou fanático pro futebol Eu jogo FIFA Às vezes Mas sabe qual FIFA que eu jogo, Léo? Hum. O FIFA que tá lá no, no Game Pass Tá ligado? Porque o EA, Play, né a assinatura da EA tá junto com o Game Pass agora Então eu tenho o FIFA do ano passado lá Eu me contento jogar o do ano passado, eu não preciso jogar o desse ano É a mesma coisa, tá ligado? Então tipo, cara, a EA, o FIFA, nunca vai ter meu dinheiro no lançamento Se eu quiser jogar um jogo de futebol, eu vou jogar um FIFA no Game Pass pagando a minha assinatura lá, cara Tá ligado? Com outros 300 jogos Então tipo, sinceramente não dá pra, pra aceitar o que a faz aqui e a galera tá na razão com certeza a galera tá na razão de ficar puto. E com certeza tá na hora da galera começar a abrir o olho, cara. Já passou da época da, da galera começar a é valorizar o dinheiro né? deles. É, tem isso também, né? É difícil concorrer com FIFA. Qual é o jogo de futebol que tem aí pra concorrer? O PES Eu agora aqui PES. tá de graça e os caras estão cobrando é, o preço da DLC, né? Eles deram de graça o jogo, mas um jogo bem cru no começo. E aí você tem que pagar lá 270, quase 300 reais pra jogar a DLC, o preço. Então, tipo, ficou elas por elas, tá ligado? Então, tipo, não tem concorrente, não tem concorrente. Estão falando que vai sair um novo jogo de futebol aí, até vi uma notícia recente aí que tem uma empresa querendo fazer um jogo competitivo pra bater de frente com o FIFA e eu espero que saia, realmente, e que seja um jogo bom, que não seja ganancioso assim, porque é o que precisa, cara, porque se vier um jogo bom mesmo, a galera não tem, não tem amores pelo FIFA, fanboy, de, até deve ter fanboy de FIFA, né, tem fanboy de tudo, mas eu acho que se vier um jogo melhor que o Fifa, a galera vai, tá ligado? Porque a galera é fanática por futebol e não pela EA Games, né? Porque acho que até o jogador de Fifa não gosta daí EA. Eu acho que seria maravilhoso se isso acontecesse porque... Na boa, cara, é... o cenário de futebol em videogames tá uma merda. Tá uma merda. É só jogo porco, é só jogo reciclado, é só jogo mal feito. Jogo sem novidade e cada vez mais ganancioso, que é o que a gente tá vendo aí com, a cen... com o cenário do Fifa. Que é o que a gente tá vendo aí com o nascimento do, do novo PS. Então, assim, cara, tá na hora de ter um pouco mais de respeito e qualidade, sabe? Acho que o futebol, como sendo o maior esporte da, da, da nossa geração, da atualidade, eu acho que ele merece um pouco mais de respeito e ele merece um pouco mais de, de qualidade quando o assunto é videogame. Uhum. Porque, olha, tá triste a situação atual, viu? Tá triste mesmo. E eu espero realmente que a galera aí que, que ficou decepcionadíssima com essa novidade aqui do FIFA corra atrás do seu direito, peça seu devido reembolso, ou se conseguir aí ver uma maneira de dar, sei lá, mano, um processo de isso. Processa com aí, velho. É, eu só quero ver aí tomando no cu, é só isso que eu quero ver, eu quero ver aí EA se fodendo, porque é isso que esses caras merecem, é isso que esses caras merecem. De qualquer maneira, agora que vocês estão cientes dessas informações, pergunto pra vocês, o que vocês acham dessa polêmica do One to Watch que o FIFA 22 está tendo? O que vocês acham da situação atual do FIFA em geral? Deixa eu suprir nos comentários, bora debater, Beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou que falou com vocês foi o Lion White. Obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.